Bom pessoal, chegamos ao término de instalação do nosso sistema operacional Vamos reiniciá-lo Vamos aguardar enquanto o sistema operacional está reiniciando. Você observe que ele está fazendo a instalação do teclado, do mouse e reconhecendo vários sistemas. Está montando propriamente dito. Tem um pouco de paciência que ele... Isso vai demorar um pouquinho porque é a primeira vez que o sistema operacional está sendo lido. Pronto. É... Após Deixa eu ajustar nossa câmera. Bom, após aquela parte de inicialização, a gente entra no rasp config. O rasp config o que é? O rasp config é como você vai configurar o seu Raspberry Pi para o seu uso, tá certo? Então, primeiro item ele fala no sistema de expansão, tá certo? Que é o cartão propriamente dito. Então, a gente vai entrar, é só dar um enter no teclado. Aí, a sua parte layout de partição não está corretamente suportado pela ferramenta, então, ele você está provavelmente usando o Nubes. Ele pergunta se quer expandi-lo, tá certo? Então expandir é excelente. É o ideal porque vai expandir toda a capacidade do cartão. Dá ok pronto. O segundo aqui é usar o que? a troca do, da senha, tá certo? Aqui novamente o usuário é o pai. Então é, seria muito importante a gente mudar aqui, tá certo? Por uma nova senha. Note que surgiu aqui embaixo... Aqui, deixa eu mudar a câmera para a posição aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. É, ele pedindo uma nova senha, né? Então, dá ENTER. E digite de novo a nova senha. Confirmando, -a. Pronto, então a senha foi atualizada com sucesso Dá OK Pronto, o próximo passo é habilitar o boot O ideal é deixar dessa maneira mesmo Como isso funciona? Se você pode habilitar o RaspBerry para começar diretamente no desktop no usando o sistema plataforma gráfica, né? Ou pode deixar ele desabilitado, ele vai entrar no sistema de, de textual e a gente usa um comando para acessar a plataforma gráfica. Veremos depois. Bom, aqui são as inicializações, opções de inicialização para instalar a linguagem que a gente pretende. Então vamos escolher aqui a nossa linguagem é... No caso aqui A linguagem local Aqui vamos selecionar A linguagem Vamos aguardar um pouco Opa, a gente tem já aqui ó, Português e UTF, tá certo? Então dá ok É depois automaticamente você percebe que já está ele já vai já foi traduzido para o português propriamente dito você aguarda um pouquinho que ele está gerando um... as configurações locais a geração foi completa agora pronto aqui se quisermos habilitar a câmera ou no caso não vamos mexer, vamos se quiser adicionar uma trilha de rastreio também não vamos, não é o propósito. Overclock, overclock é se você quiser trabalhar com com o Raspberry numa velocidade maior. O ideal é não, deve é trabalhar com a velocidade padrão dele e sistema de informações avançados não, então dessa maneira a gente tem todo o sistema feito então vamos clicar em finish para retornarmos para iniciarmos o Raspberry o Raspberry propriamente dito